Salve, meu querido. Não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards, que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Bora fazer o um evento sazonal. E o Darius, que não poderia de jeito nenhum ser mencionado, né? Tá falando do Darius aqui toda hora, né? Olha só, hoje nós vamos pegar a Ferrari do Darius... E a Barracuda, né? Olha, para quem não pegou a 650S Spider, tem que fazer até o inverno pra pegar ela. Acho que até a primavera, né? Vamos começar pelos mais fáceis aqui. A gente tem três radars de velocidade, né? O carro S1. Tem que ser um Chevrolet da KRC S1. Olha, meio acelerador, tá? Joga segunda, terceira, quarta, meio acelerador. Depois que o carro firmou, aí você pode acelerar tudo e vai embora. Pau tá, um 317. Vou compartilhar. É tração traseira, viu? Vamos ver o próximo aqui. Tem mais um radar. Ih, aqui é na terra, hein, velho? Ah, não. Tem que ser com um jeep classe A. Ó, oh. eu vou daqui, gente. Ó, daqui de, do lado de fora. Vamos ver. Ai, meu Deus. 180, 190, 200. Tem que ir do lado de fora, tá? Tem que ser do lado de fora, senão aqui não tem espaço para passar rápido, não. Esse aqui é o Jeep Trail Cat, tá? Ele tá compartilhado. É o Jeep Trail Cat. Qual é o próximo aqui? Ah, a gente tem agora esse aqui, que eu acho que é com Transit. Tem que ser um carro da Ford classe s assim. A gente tem que passar aqui a 270. Vamos lá, vamos lá. É 270. Esse aqui é um tração traseira também, tá? Mas sem Ford GT... Tem Mustang desse aqui pra nas quatro rodas, tá compartilhado, beleza? Esse aqui é um Mustang 2016, vai ter 4GT e muito mais. Vamos ver qual que é o próximo evento que nós vamos fazer aqui. Ah, agora são as corridas, né? Tem três corridas, vamos começar por essa aqui, ó, que é uma corrida classe A, vamos lá. Bora entrar no evento aqui, lembrando que são três corridas, tá? Eu só trago uma. Tá compartilhado o Bronco para esse evento de Rally Bora embora essa parte do mapa lembra bastante Horizon aí. Ah, o Darius que foi mencionado aqui, hein? É por isso que o Darius ele nunca foi mencionado. Porque ele, como é que é que o, que é que o Darius 6 mesmo? Ele é, mandou mexer no freio do carro, mandou mexer no freio do carro do, do, do personagem do Horizon 1 pra para causar um acidente. Aí tá todo mundo celebrando aqui no Roraes aqui a volta do Darius. Ah, o Darius voltou, meu Deus. Ele quer desafiar o, é, o jogador do Roraes. As bandeirinhas do Horizon 1. No modo online elas aparecem, né? Ontem eu fiz o... Ontem eu fiz aquele, como é que é, velho? Não valeu pra nada, né? Eu jurando que aquilo ia ganhar pontos no evento sazonal. As batalhas lá, batalha de não sei o quê. Nossa, eu não lembro dessa pista, não. É porque a gente quase não corre na terra, né? isso é... aqui me lembrou Horizon Horizon 4. Lá tem uma baixada assim, cheia de curva. Essa parte que tinha que ser de assalto, né, velho? Pra galera fazer drift. E o... Hoje eu postei lá no meu Twitter a o vídeo que eu fiz falando do Need for Speed. Sobre a... A física, né? Que é o que mais preocupa a galera. Que eu não vi nenhum dos canais. Eu não vi os canais dando muita moral pra essa questão da física, não. Eu gosto dessa parte técnica do jogo, que eu acho que ela, é ela que, que define, né? Ah, e não vai ter cockpit também, o Mas Apesar que cockpit é um jogo arcade, né? Acho que o pessoal não vai se preocupar com isso não, mas vai ter muita gente zoando, né? Ah, o nide não tem cockpit, olha que jogo paia, não sei o quê. Pra mim eu quero saber a física, que é o mais importante. Olha a chegada do Horizon 1 também Full Horizon 1 aqui, ó Muito bacana trazer esses elementos, né? Achei massa isso aqui Vocês gostaram também? Vamos ver a próxima corrida aqui, meu cão siderado Ó, oh, corrida de rua de velocidade Aqui é S1 Bora entrar aqui, eu só trago um evento dos três, está compartilhado a tunagem Muita desse bairro. Muita final do ano em quando pegar meu 13 graus salário, vamos negociar os outros é, EELs que não acho aqui no RJ. Bora, vamos lá. Você vai comprar overclock? Você quer, não quer tomar mais energético não? Eu quero parar de tomar energético, tem muito açúcar. Eu quero parar. Só que esse, esse, mês, esse mês, tipo assim, eu bati a meta de venda de overclock, só que eu não ganhei uma overclock. Aí eu quero comprar uma creatina. Aí eu tô comprando energético, né? Porque não, não é legal, porque tem... Nossa, energético tem muito açúcar, muito açúcar. Aí o energético sem açúcar da monstra eu já enjoei. Agora, energético da Red Bull sem açúcar é muito bom, mas vem pouco. Vem 250ml, é R$ 9,00. Nossa, o overclock é 300ml sem açúcar. É, tem mais cafeína que energético. Tem colina que faz bem pro cérebro. Tem é, várias vitaminas. Não tem nada que é contraindicado e nada. Nada industrializado, né? Essas coisas que fazem mal para a saúde. Só tipo assim, cara. Cadê a minha que eu ia ganhar de graça? Eu não ganhei. Tô chateado. Eu não lembro desse boneco verde aí no Horizon 1. Não lembro desse bicho, não. A ah, monster é caro também aqui, é 9 reais. Por exemplo, você compra. É, você compra 10 monsters num mês aí, você já gasta uma grana boa. A overclock tem 30 doses. Porra! 30 doses! Bota aí! Compra 30 lata de energético a 10 reais você vê! Vale muito a pena a overclock, muito, muito, muito! Minha é toa que o bagulho é sucesso Porque então, o pessoal da gringa tá querendo Tá querendo levar Aí é 7,99. Nossa, aqui é 9 reais. Vamos ver aqui o próximo evento Aqui, meu querido Nós temos aqui um evento de corrida de rua Classe C Ah, só foi eu elogiar, né? Bora entrar aqui no evento aqui, ó Eu só fiz uma corrida é... São três corridas, tá, gente? Tá compartilhado o Buick 1987 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A, a, as meninas lá da, da academia que eu treino, elas são bonitas. Mas tem algumas lá, elas... Tem algumas que são calvas. Calvas. São calvas. Ô, oh, Matheus, obrigado. Dez meses. Muito obrigado pelos dez meses. Tamo junto Bora lá. Na minha eu não Mas tem um Tem uns carequinhos nessa academia Ai meu Deus Lá o povo fica me olhando, aí eu olho, né? Aí eu vejo e calva. Aí outra menina passa e dá uma olhada. Aí eu olho assim, ixi, calva. É calva. Aí tem umas que não é calva, não. Mas mesmo as meninas calvas, elas são bonitas lá da academia. Treta? É sério? Não pode ficar olhando não, se não acha que é treta? Ah. Uh. Lá, lá na academia que eu treino tem uns cara que é analisador de shape também. Bom, ontem eu tava treinando lá, né, ombro. Aí tinha um cara do lado assim, olhando assim para mim o ombro. Aí eu olhei assim, eu tomei um susto, cara. Do nada. Aí o, o, o, o professor falou, ele tava analisando o shape. Aí, ah, aí. Tem uns caras lá que é fiscal de shape, doido. Fiscal de Fiscal de shape. Teve um lá que like, pediu até a fita métrica lá, né? O braço desse cara é maior que o meu braço dele. Pega a fita. Matheus, um deline, ele contribuiu com 10 bits. Dia Obrigado. 25 vou dar presente naquele mm epicão. -hmm. Dona Vera é, vai é. te dar aquele chá. E só você sabe, né, Valdameiro? Foi, foi, foi. Ei, ei! Toma vergonha na cara, Matheus. Dona Vera, foi o Bruno que inventou essa palhaçada aí. A piada mais sem graça. Que que é o menino? Como é que você faz essas coisas esse.. Meu Deus. Pelo amor de Deus, velho. Salve, é, Felipe, beleza? Ganhamos a Ferrari do Darius Ganhamos a Ferrari do Darius Vamos ver o que tem pra gente fazer aqui Bora fazer esse aqui agora É pra gente tirar uma foto Fotografe no Dodge Viper 2013 No local do Festival do Horizon 1 No Copper Canyon Gente, Copa Kenya. Tem um radar de velocidade aqui ó. Fica perto do radar de velocidade Beleza, vamos lá Tem que ser esse Vaipão aqui Esse Viper é, é, é bonito demais cara. Olha o festival do Horizon aqui. Não, não chega nem perto do que... Ah, não, mas ficou bonito, hein? Deveria ficar aqui essa estrutura, né? Gostei. Qual que é o próximo agora? Nostalgia por isso aqui, cara. Ah, a gente tem aqui o colecionáveis, né? A gente tem que quebrar as placas do Duck. Gente, ó, começa daqui, ó. Aí a gente vai descer essa rua aqui, ó. Aí se você entrar dentro da garagem, e voltar, aí você pode voltar para cá de novo e fazer o percurso para pegar todas as placas, as placas do Luke Ó, tem uma aqui. A outra aqui, ó. Duas placas do duck. Três. Aí, completou. Pegamos todas as placas. É só entrar na garagem e voltar que elas resetam. Qual que é o próximo agora, meu querido? Bora fazer os rivais mensais aqui. Vamos andar de vaipão aqui pra gente ver de qual que é. Vamos lá. Bora lá. Eu tô na raiva que o meu Whey acabou. E eu... ó. Oh. Ih, ele tem muita aderência. Acho que nem vai ter velocidade. Será que vai ter velocidade final? Tá com muita aderência, hein? O meu Whey acabou e eu comprei um pela internet. E vai demorar pra chegar. Barato, sal caro. Se eu tivesse comprado aqui no meu setor é r$100, reais, né? Eu ia pegar ele na hora. Aí eu optei por comprar por 80 com frete grátis, só que só chega semana que vem. Oi Felipe, beleza? Olha o vaipão aí, ó. Grudado, grudado, o bicho é grudado, ó. Pode acelerar tudo. Deixa eu ver de segunda, vai. É de segunda ele sai um pouco. Mas mesmo assim é muito grudado. Nossa, ele tá bonitão, hein? Tá bonitão. Vamos ver o próximo evento aqui, ó. Pelo amor de Deus. Aqui, ó. É... Agora é carro elétrico? rivais mensais, carro elétrico. Vamos lá. E yeah, Knight. Beleza? É... Ô, Jason, você já tem um VIP. Cadê o meu mod? Vou, vou dar mod pra você, Bruno. Um, um pilantra desse. Mod... É, vem, vem a câmera Oliveira aí causando a discórdia. Vamos lá. Ai, acelera, acelera. Nossa, carro elétrico é, é chato demais. Eu não gosto de carro elétrico, não. Eu sei que é mais rápido, tal. Pô, eu tô sentindo que, a, que as, as montadoras hoje, elas estão deixando os carros pesados de propósito. Cara, tem carro aí esportivo aí com 2.000 quilos. 1.800 Não sei não, hein. Eu não sei não, viu, LG Games. Deixa eu ver aqui qual é o próximo evento aqui. Ah, vamos fazer a corrida online e ver de qual que é? É estoque? Ai. Poxa. Bora. É, menino, você tá dormindo aí, é? Oxente. Oxente. Ô, oh, ô, oh, burro! Eu sou do seu grupo. Burrão. Aqui esse cara. É o Lucas E.K. Ô, ô, ô, Cabeça de ovo. Ele tá no chat aí, velho. Você quer acabar com a nossa play? É o Lucas é E.K. Um zero. Tô doido pra terminar isso aqui logo. Oh, quem tá com o sub. Queria agradecer a quem deu o sub pra mim. Obrigado. Mas agora o papo é com você. Muka do Curirim Brilhante. Fiquei sabendo que você estava com outra vez esses dias, uma tal de Dona Myrtis, e queria saber se ela que vai te levar para fazer o um exame do qual, afinal você está perto dos 40. Me deu curirim. Opa, quer dizer me deu um VIP. Não me bane, me mame, me quechad. Miserável. Opa, obrigado aí. Obrigado. Hum. Rapaz, vocês param de ficar mandando essas mensagens aí pesadas. Esse trem de Curirinha aí, até hoje. Eu... Esse Bruno aí, rapaz, só aprende besteira, ó. Só aprende besteira. Opa, obrigado. Olha o, o, o, as bandeirinhas do Horizon 1, que legal. É coisa boa. Eu vou ver se amanhã eu vou jogar o Horizon 1, o último episódio, e vou postar. Ô, ô, ô LG, você que tá aí, você grava todos, todas as corridas quando você faz o, a série? Porra, eu tô gravando tudo. Todas as corridas. Tá dando uma hora de, de, de episódio. Aí depois eu fui ver que Gão. Ligão não grava todas, né? Aí o próximo acho que eu vou deixar mais de boa. Mas já que já, já gravou tudo, né? Já grava tudo logo o próximo. Já era aí no próximo Horizon 2. A gente traz um, uh, uma quantidade de corrida que nos dê umas meia hora de, de cada episódio. Bora fazer a historinha do Viper, gente. Vamos lá. Vamos ver de qual que é. Deixa eu ir lá. Achei e fraco. Que é esse tal de Darius. Campeão do Força Horizon Colorado 2012. Ele não sabe brincar. Ele não é campeão, não? Um bom competidor, eu tô dizendo que ele trapaceia. Você vai ter que achar atalhos, porque o Darius com certeza vai achar. Vixe, já falou que o Darius é vagabundo. Olha ele aí, ó. Olha ele! Caraca! Kami, Caiu... obrigado, viu? Se esse for o seu nome mesmo. Bom descanso, Kami. Obrigado Por pela presença. de boa. Estou me sentindo em Colorado como se fosse ontem. Ah, não. Não, Isso aqui tá mais Horizon 2, né? ...de alta potência e muitos aqui motores... tá campeão. mais pra Horizon 2, entrando no meio da, da grama. Sim! O quê? É estranho? Nos tempos do Colorado, 250 pilotos lutaram no calor do Horizon pela chance de se tornar o campeão do Horizon. Pra chegar lá, oh, você tinha que passar aí. pelos confrontos das estrelas Que galera, Ramona... Olha o Darius, olha o Darius, ele é esperto Seque ele, e claro, Darius Flint Cara, Colorado era lindo que isso, cara? Mas o México parece ser melhor de alguma forma, sabe? Mas... Que atalho é louco Não esquece de pegar sua pulseira de ouro com Alice Hart na central de corrida Na verdade não Nossa, nós vamos pegar a pulseira? É Mentira Certo, certo Quem era aquele jovem? Cara pálido, camisa branca, não disse muito. Não é como você. Então, algumas pessoas acham que eu falo demais. Vamos lá. Ah, entendi. Nossa, pera aí que agora eu olho o chat. Eu o Colorado foi um trabalho especial. Foi onde eu aprendi a fazer snowboard. Então... Comprei aulas e uma jaqueta de esqui de 500 dólares E depois quebrei meu tornozelo E toquei o um festival Fiquei, inteiro Darius, indo Da pela estrada. da Bayes Arena com um gesso na perna ah, bons Boa tarde, obrigado aí quem tá seguindo Agora eu respondo aí, gente Ah, vamos chegar aqui já é até aqui? Ó, oh, eu vou, vamos concordar que eles fizeram agora uma coisa legal, né? Isso aqui tá legal. Isso aqui tá, tá legal. Muito, muito, muito... Esse lugar se parece exatamente com a lanchonete do lago. Eles tinham as melhores batatas fritas. E carros também. Vou pegar o, o atalho aqui, De volta Camaro Super Sport. Como nos velhos tempos. Assustador. Step, me mostra um sinal. Pegar um atalho. É, infelizmente eu não posso ouvir o sucesso da Bez Arena No Horizon não tinha atalho não, mas no 2 já tinha. Então vamos fazer a referência ao 2 aqui. Ladrão, ladrão o que o mundo tá aberto. Olha a ponte, a ponte não menino esse negócio aqui ó Vocês aqui? esses bagulho vai ficar tudo lá na na no event lab né caixa d'água ó estamos chegando eu acho que agora vai dar Cara, isso aqui é tipo o início, né? Do Horizon 1. Muito top. Ui, eu vou cair. Meu Deus. Bora, bora, bora, bora, bora. Legal, jovem. Não usamos mais pulseiras. Mas farei um bracelete de amizade, se quiser. Isso aqui é referência das corridas de rua? Será que é? Ó... Oh. Horizon Europe parecia o mundo inteiro se abrindo, como se pudéssemos fazer isso. E... lá em dois minutos. Eles literalmente removeram as barreiras da pista também, não é? Sim, é meio estranho para uma viagem, mas aí, certamente vamos, vamos, é mais vamos. divertido. nem é Horizon 2, não é? Vamos vamos vamos. vamos. Gasteleto até níssima nice cena. Ah, é Horizon 2. Horizon 2. É Você lembra de tudo isso? É Horizon Como poderia esquecer? Perseguir o nascer do sol sobre o oceano, Nice à noite, rasgar uma floresta toscana em um Audi 4. Foi tipo riscar os itens de uma lista de desejos. Isso meio que virou nossa rotina. Eu ouvi falar das exibições. Ah, achei que ia ter a referência só na insisterão. Eu tava tipo A todo vapor. Ser um Cisteron me lembra um nome, eu não sei porquê eu lembro daquele filme é, Need for Speed quando ele fala de Cisteron me lembra esse filme não sei porquê falta do e de toda a equipe da Europa Cadê eles agora? Ashe administra uma garagem com seu tio Deck de Horizon Colorado. Ben renunciou perto do fim do festival. Acho que ele vem de cachorro quente no Festival do Reino Unido. Oh! Eles estão mencionando o pessoal aí. Tá mencionado o pessoal. Ah, corrida de rua. As corridas proibidas. Bora. Ah, nós vamos até a praia agora? Nossa, que top, hein? Do mesmo jeito que começa lá. Legal, eu improvisava com esse som na praia de Surface Paradise. Ele tá falando das rádios, né? Mas eu não posso ouvir. Minha vontade de meter o louco no meio desse mato aí, mas aqui é tem muita árvore. Escuta só isso. Eu recebi uma mensagem do Warren. Bom dia, mano. mano. Espero que o México esteja nos trinques. Talvez eu cole aí qualquer dia desses. Até lá, oh. me liga no piriri. Au! Warren. Uma coisa? <risos> um pouco. Caraca. Ah, esse, esse jogo aqui é uma comédia, né? Esse jogo aqui é uma comédia. Ih, eu acho que vai dar ruim. Deixa eu ver. Não, não, até que não. Uma estrada aqui, ó. Tinha uma estrada aqui, né? Agora não tem mais. Boa, boa, boa, boa, boa. Meu Deus, aí é motorista mesmo, viu? Aqui, Chegamos! Atalhos, atalhos. Esse aqui é do, do Horizon 3, ainda, né? Você aqui é Horizon 3. Vai, vai, vai! O sol está se pondo. Rápido, diga algo legal. O quê? Mano, eles estão pedindo para me dar uma volta aqui, né, para representar o Horizon 3, né, para depois voltar lá para outro lado de novo. Meu, que este é o quando sol se põe, a festa está apenas começando. Nossa, uma bomba, viu? Pelo menos deveria ter tunado essa bomba aqui, né? Ah, ele tá na capa, né? Faz parte, né? Mano, isso aqui é muito Horizon 3 mesmo, viu? Olá, meus amigos! Você deveria ter visto o encontro de carros no Horizon na Austrália. Cobriu toda essa pista Agora. de post-outback e tinha pinturas personalizadas, motores turbinados clássicos vintage e até uma pista de arrancadas. E depois de escurecer, a cena de corridas de ruas... Mas cuidado para não capotar aqui. Né? Elas são parte da família agora. Até trouxemos batalhas da meia-noite de volta pro México. Vai ver? Essa é a essência do Horizon, a comunidade. É Eu fiz as batalhas meia da meia-noite. Não, não. Ainda não. Mas tô perto de um legal, Até que é legal. A... Você não tinha ido pra ilha Hot Wilson. Muito bom ouvir isso vindo de você. Parte de mim ainda acha que foi um sonho. Um conselho, Scott Não olhe pra cima oh. A montanha da nevasca também estava fervendo Ele Sacou? falou que é um sonho? Ih ah, Scott. Ah, dá uma no cadê, cadê a galera da... <risos> galera da teoria aí ó. O cara disse que achou que é um sonho Hot Wheels, hein? Cadê a galera da teoria? É isso aí Eu coloquei 10 anos Anos no, no título mesmo Hahaha <risos> Vamos lá, vamos lá. Partiu pras cachoeiras, estrela. O outono não vai durar pra sempre. Bora, oh. -oh. Árvores, árvores. Aqui é, é o começo do Horizon 4, né? Representando... Meu filho, eu não, tô, eu não tenho tempo pra dar aquele rolezão lá, não. Você vai me desculpar, mas... Top, top, pô. Olha o inverno! Ah, agora tem cheque, né? Beleza. Tem cheque agora. Ah, tá. Você sabe mesmo o que tá fazendo. Você ganhou mais de carro para o Reino Unido? Meu trabalho é esse, Scott. Lembra de cumeiras? Chaleque em Fischer, Castelo Pembro... Só, só um, um minutinho, Luciano. Ah, casa, afinal, exclamação é vai ...para qualquer piloto Horizon que precise deles. Parece que a moda ficou muito mais interessante... Pode, pode cortar esse cheque aqui? Eu ainda tenho... Sério? Galinha. Eu ia perguntar sobre a Ilha da Fortuna. Por acaso você não deixou algum daqueles cofres com milhões de créditos por aí, deixou? Não que eu saiba. Desculpa. Legal, legal. E nossa outra viagem, talvez você trouxe algo de vontade. Eu Não tenho sem Lego pra você, Scott. Peraí, peraí rapidão. Sem graça. Ali, ó. Ah, aqui é chegando no festival. Nós tínhamos que pular aquilo ali, né? Mas como eu sou sem graça... Vamos... Ah, aqui é o evento de exibição do Horizon 4? No... Cadê as motos? Cadê as motos? Luciano, é. Ai caramba, quando. Quando eu renderizo meu vídeo pro YouTube, eu. Eu já. Eu faço um upscaling na edição e coloco em 4K. Porque quando você manda em 4K, na verdade meu vídeo tá em 1080, só que tipo assim, ah, quando o YouTube ele vai compactar o vídeo, ele ele compacta uma parte que não chega no 1080, entendeu? No 1080 pixel, que é a resolução original do meu vídeo. Por isso que ele mantém o máximo de qualidade possível. Nossa, muito top, velho. Como é que é? Como é que é? Isso aqui é o que? É o... Ah, é o Horizon 4 chegando no festival. É o seguinte. Um festival que nunca acaba. Onde você pode ser quem quiser. <risos> Luciano, <risos> Luciano. um DLM recruta, contribuiu com 10 bits Obrigado pela dica. Vou fazer isso nos próximos. <risos> Tamo junto. Quando você for editar o vídeo... Super Set do Horizon, cartas de desafio com rotas e itens personalizados. Pera. Os pontos turísticos, o charme, as coisas que conhecemos. Peraí, que agora treinando. eu falo. Eu sei que não preciso dizer. Você tava lá, mas é tão. Tão. Hum, tão o que, cara? Eu entendi. Tão emocionante? Ai, quanto a essa porrada que eu dei aqui. Mano, se não tiver checkpoint, isso aqui é a mesma coisa daqueles é, Super 7, né? É Super 7? Nossa, que cagada. Se não tiver checkpoint, a gente vai passar por onde a gente quiser. Chegando no Horizon 4, nossa, olha aqui, velho, que nostálgico. Muito top, hein? Bacana. Isso. Gente, agora a gente vai fazer o Forza Tom. A gente já pegou o Viper antes, né? A gente já fez uns desafios com ele. Agora só resta a gente ganhar 9 estrelas em um radar de velocidade. Ó, esse aqui a gente pode passar 225, a gente ganha três estrelas, tá? Esse aqui é de boa. A tunagem do Viper 2013 tá compartilhada, tá? Ó. Você chegou, Aqui nós já ganhamos 3. É só ir e voltar aqui toda hora até aparecer a mensagem. A gente completou, gente. Agora é o que Ganha uma sequência de habilidades extremas. Uma sequência de habilidades extremas? Ah, eu acho que se a gente ficar aqui na rodovia, né? Andando em alta velocidade e tirando fino, a gente pode ganhar habilidades extremas, né? Eu vou ativar aqui as maestrias desse carro, né? para ficar mais fácil. Ganhar o dobro. Quase acidente extremo. Velocidade extrema. Ó, oh, completou, completou. Completamos aqui. Fiquei em alta velocidade, velocidade extrema, quase acidente extrema. Depois eu comecei a fazer drift e completou. Olha só, gente. Terminamos aqui o evento sazonal. Quem for comprar overclock, não esqueça de utilizar meu cupom, tá? Aqui, pra ficar tudo dourado, você tem que fazer 3 estrelas em tudo, tá? Mais tarde na live eu vou completar isso aqui, ó. Pra fazer 12 pontos ali, tem que ficar 3 estrelas em tudo. O começo aqui eu não... eu só fiz de qualquer jeito o começo. Terminamos o evento sazonal.